Oi tudo bem com vocês? Eu vim aqui gravar, na verdade, eu e minhas amigas, a gente veio gravar aqui a parte 2 da em as irmãs abandonadas, então espero que vocês gostem mas antes da gente começar a parte 2 dessa aventura, já deixe seu strawberry like se inscreva no canal se ainda não for inscrito, então bora lá! Oi meninas, bom dia! Hoje bom nós vamos dia. acampar <risos> bom dia Nossa, meu cabelo tá enrolado <risos> É, porque você dormiu Ficou tudo bagunçado Então a gente e vai... Ba... Posso pular pedindo. na cama? Pode só um pouquinho Vamos escovar aqui o dente E aí a gente é vai bom. Vai se arrumar rapidinho Vem, irmão, vem Pra poder na pular acampir. na cama <risos> Uhul, também vou participar. Então, hoje a gente vai acampar, já vamos, nos, já vamos nos arrumar. Nossa, que sol mais lindo. A gente vai acampar, que sorte. Estamos prontas, deixa eu ver minhas filhinhas. Vocês estão prontas? Hum, adorei o look de vocês, então bora. Então bora lá, vamos meninas. Sim. sim. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. Vamos acampar. Eu tão ansiosa. Uhum, Eu que também. Eu que seja legal. É. Né? E tem um monte de, de criancinha pra brincar comigo. Vai ah, sim, ok, sim. Né? Vai ter um acampamento pra vocês é. legal Nossa, olha, tem uma menina de rua ali. ela tá chorando. Coitada. Coitada, né? A gente tá é. amanhã, né? É, Sim. a gente é Então, bora. Uhum. Vamos pegar aqui estrada e bora se aventurar. Enquanto isso, eu vou perguntando pra vocês, vocês, já foram, vocês uhum. já foram acampar? Alguma vez? Não, mas a gente sempre ficava na rua, então eu não sei se isso é considerado acampar. É, mais ou menos. Ai. Eu nunca fui. Gente, caiu do carro, calma. Erro de gravação. Tá, bora lá. Que nem lá. nos vídeos, no final parece erro uhum. de gravação. Vamos lá. o que nem o da pietra, né, que é hum. okay. Tá, vamos lá. A gente tá chegando... Acho que sim. Epa! Epa. Tá, já tô. Vamos uh, tá pra Nossa, uh, eu dirava que eu tinha visto um ladrão. Vamos. Acabar, vamos acampar, vamo uhum. acampar! Eba! É aqui? Não, peraí, é que tá chegando, é que eu sei onde é. Onde é. é aqui, ó. Uhuuu! Vamos estacionar aqui. Uhuuu! Olha! Que lindo! Que lindo! Não! Não! não. não. O que é isso aqui, banco? Não, hum. não sabia mesmo, Nossa, aí não pode. Irmã. Ai, vocês São fios de eletricidade, ah, você não ah, pode ir. Ah, não, vem aqui, meninas. Não ah, podem fazer isso. Ah, assim, ah, não, vocês vão ah, ah, Vocês ah, se ah, machucam, ah, vocês, ah, ah, vocês ah, podem levar até um choque. Ai! Eu vou deixar meu. Ah, eu vou deixar ah, meu ah, ah, aqui. Ah, ah, Na árvore. Vamos. Pronto. Eu vou mostrar mais um. Eu quero acender. O que é isso? O que é isso? Acende. Isso. Vamos montar aqui nossas barracas. Nossa, é um eu vou montar minha barraca. Lala aqui, lala. Também. Eu vou... Eu o vou... Que, que é isso? Minha barraca vai ser essa aqui. Tá Esse bom. que é a Ju. Ai, minha perna tá doendo. Meninas, Ai, é melhor tá a gente parra... colocar... Sai daí, mãe. Sai daí, sai daí. É, meninas, Sim. é melhor a gente colocar as barracas aqui pra a gente ficar aquecida na noite. Sai daí, pode eu vou ficar nessa ah. barra... Não, eu vou ficar nessa aqui, vou ficar nessa. Ó, vamos colocar aqui, ó. Já, ah, que isso assim? é Pera, Peraí, ai meu Deus, não tá indo. Ah, tá certo. bom, tá bom. Coloca aqui na frente. Calma aí que eu coloquei. Eba, aqui. eu vou pegar... Eu vou pegar, pegar. Muita... A minha cama, assim. pode? Peraí, aí, calma aí que é eu tô aqui aqui, isso. Não, aqui, ó. isso. assim tá bom, agora eu vou e... colocar Isso, pode colocar. Agora eu vou Nossa, colocar tá minha cama. Bem. Prontinho, olha que bonitinha. Prontinho, ah. vou colocar aqui. Eu deitei. Agora vamos Ai. arrumar um pouquinho nossas coisas aqui, vamos acampar Prontinho. um pouquinho. Colocar um pijama que agora já tá à noite e amanhã a gente vai acampar aqui. Eu quero deitar lá. do seu lado. <risos> Ai, eu vou dormir com a... essa roupa. É melhor vocês colocarem o pijama. Eu não acho muito bom Ai! vocês ficarem bem gostando. Ai, bem não, possível. não, não. Cuidado. vou pegar aqui, Vou pegar aqui minha viola. Vou tocar um pouquinho. Ai, que delícia o acampamento. Ô, na terra. Tá, vamos colocar agora Só os aqui, pijamas. Eu vou mudar pro lugar, minha né? Deixa eu ver um é pijama tá Coloque um pijama, tá? Ah, tá bom, tá bom tá Vou bom, colocar né? aqui Atrás da árvore pra ninguém ver Eu vou aqui também É, <risos> é senão as pessoas vão ver Vou colocar um pijama bem aqui em cima isso, eu também. Eu vou mudar aqui de roupa, porque o meu tá regata, mas eu vou mudar. Vou colocar. Eu quero uma verdinha. Que certinho, um beijo. Vou colocar esse aqui. Eu vou pegar uma xadrez, bem bonita. Eu tô pronta. Agora eu vou tirar minha mala. É. Que a gente já arrumou nossas eu coisas aqui assistir. pra acampar. Olha! Olha! Deixa eu ver como vocês estão. Não, não, não, ainda não deu pronto. Não? Ah, também, não, não, não, Deixa eu ver como é. Ai, que socorro! Hum, não não legal. Fazer nada. Pronto, marcar. Hum. Eu vou pegar meu, meu, meu, meu... Eu vou pegar outra bruxa, essa aqui não tá legal, essa aqui. Olha, olha meu gatinho rosa. Meu que fofinho, mas rosa. não vai atrapalhar quando você Pode. dormir? Não, depois eu pego ele na minha cabeça e dou uma abraçada. Tá bom. Boa noite, gente. Boa noite. Ai, ah, eu tô com fome. Você tá Ai, com fome? Você nem jantou. Ai, é verdade. Oh. Nossa. É, então eu vou fazer. Eu, eu trouxe aqui comidinha na mala. Deixa eu pegar aqui. Eu vou comer uma banhona. Não, você tem que jantar, a gente tem que jantar. Tem que, a gente tem que comer pra não ficar com fome é, tá depois. Bom. Tá. Então você vai aquecer alguma coisa na fogueira, né? Eu, eu já volto, eu vou no banheiro. Tá hum. bom. Ah, não tem banheiro aqui. Ah, então vou atrás da árvore. Isso, eu vai tenho... atrás da árvore. Eu vou pegar. É. Ai, boa noite, meninas? Boa noite! Boa noite. Ai, eu acho que eu não tô mais com sono, ô filha! Você quer brincar comigo? Você tá com sono? Eu não tô mais com sono, ué, ah, cadê? Não, eu não tô ué, cadê você, Sara? Cadê você? Eu, quero, eu tô, não tô mais com sono. Você quer brincar comigo? Cadê ela? Ai, não sei. Já. <risos> eu vou enganar aquela menina. <síquio> <síquio> <síquio> <síquio> <síquio> <síquio> hum? Menina, vem aqui. Aqui. Se você me seguir eu vou te dar esse bolinho Ah, eu quero, eu quero. Então vem aqui logo tá, tá, tá. Vou te pegar Vem aqui <risos> Olha, se você gritar Eu te mato aqui, Ó, tenho uma arma Ok? Não, deixa eu descer. Eu vou... Atirar em você, se você falar. É um show. Tá. Já. Então, tá. Ah, calma aí, calma aí. Já. Agora eu vou te amarrar e na sua boca. Mas... Sim, uhum. Uhum. aqui o bolinho pega. Ai, o bolinho só entra no carro uhum. agora. Pronto, embora. Ué, cadê ela? Na verdade, cadê? Ué. Eu tava falando com ela ela nem respondeu. Será que... Pera aí. Deixa eu procurar aqui se ela foi pra fora. Hum... Tá. Ah! Será que ela tá aqui? Eu tô vendo uma coisa preta, um ladrão. Ah, não! Eu tô vendo o cabelo dela. Ah, não! Ela tá gritando. Tô ouvindo os gritinhos. Ah, não! Eu vou ir lá correr. Ah, não! Filha, você tá aí. Aí eu tô chegando. Vai. Ah, não. Tá dando. Ah, não. Vai. Ai, não tô conseguindo. Ah, cheguei. Ah, não. Eu tô caindo. É você, filha. Responde, a é mamãe. Ah, não. Vem aqui. Ah, não. Não! Não! Vem aqui, filha! ai, eu vou lutar até ir lá! Ai. Cheguei! Pera, pera! Aham! Hum. Mãos à é, alto, Falta Deixa aí! Falta Deixa aí! Aham, você está aqui, né? Ah, eu vou te achar! Ai! Aham! Nossa, eu tô cansada de. de... Ué? Que barulho é esse? Eles estão aqui! Ahá! Achei! Ué? Tá vazio! Ai, vem aqui, menina! Vem aqui! Ah, vai logo! Vem logo! O que, que é isso? Ah. Ah, não! Será que... Ah, é ele! Eu vou correr atrás de você! Vem aqui! Ah, eu vou pegar você! Eu vou te matar! Ahá! Devolve minha filha Não. ou você vai morrer? Não! Senão eu vou chamar a polícia! Não! Eu que vou chamar! Aham! Vou procurar aqui! Alô, polícia? Um, tem um Se você ladrão falar, aqui. Perto. Eu vou te matar! Não! Eu vou tem te um ladrão. matar! Tem um ladrão aqui tentando roubar minha filha. E tá aqui, tá aqui perto ah. do acampamento, tá? Isso, tá vindo a caminho. Obrigada, tchau. Muito obrigada. Bem... Ai, ah, eu acabei de avisar minhas filhas pra elas ficarem lá no acampamento, porque tem um ladrão a solta, mas a polícia já, já está a caminho. Já. Não. Ah, Não! A polícia tá chegando! Não! Não, tá lá, tá tô Para! Para. Agora! Não, eu só queria uma amiga. Não vou cair nessa. Agora entra naquele carro. Dá tá. já. Pronto, chegamos. Agora sim estamos na prisão. Desce com calma. Vem. Vai cair por um bom tempo. Entra. Obrigada, policial. É isso que dá para roubar a criança nada. Ah, então agora eu quero ver minhas filhinhas lá de voltas, de volta, já. Com isso, nós aprendemos que nunca pegar, que nunca é, devemos pegar carona com estranhos ou aceitar pedidos dele